você tá lá um dia mega entediada, e daí você se lembra do épico, do clássico Star ou até de algum jogo de moda que você jogou nos jogos, ou outro jogo de moda que você costumava jogar demais no celular. Só que você não tem mais computador agora, você só tem o seu celular, você procura por esse jogo de moda antigo do celular, não encontra. E você sabe que você não consegue jogar esses jogos que eram só do computador. Aí você entra na Play Store com quem não quer nada e baixa um jogo chamado Covet Fashion. O jogo tá em primeiro lugar quando você pesquisa jogos de moda. Assim, o mais recomendado você vai lá embaixo. Mas assim, será que vale a pena baixar Covet em 2022? Olá todo mundo, eu sou a Isa e talvez você esteja se perguntando Nossa, mas como assim vale a pena baixar um jogo de moda, gente, um joguinho, um jogo casual? Do que você está falando? Vale a pena? Mas que dramática! Pois é, gostaria de estar sendo dramática também. Se você nunca ouviu falar desse jogo, Desculpa estar introduzindo ele pra você agora, sua vida acabou, brincadeira. Mas se você nunca ouviu falar desse jogo, talvez você realmente esteja achando que é muito drama. Mas a gente vai jogar agora, e eu vou mostrar pra vocês. A gente vai ver, porque eu também não sei, vai que vale a pena você entrar agora. Mas o que eu digo com isso é, sabe quando você começa a jogar um joguinho e tá todo mundo jogando? Coimácia, por exemplo. Cara, você consegue subir, você consegue jogar o suficiente pra você ficar no nível de alguém que tá no nível alto, acho eu. Se eu estiver falando besteira, podem brigar comigo nos comentários, porque eu não jogo o Coin Master mais. Mas quando eu comecei a jogar, eu vi que era possível eu alcançar minha mãe, por exemplo, que tava no nível muito alto. Tinha eventos, enfim, eu era incluída em tudo. Eu poderia estar num clube, eu poderia jogar bastante. Café Land é um ótimo exemplo, talvez você também não conheça, mas é um ótimo exemplo de um jogo, se você começou ele ontem, hoje você já consegue entrar no clube. Você já consegue fazer muita coisa. Você, nossa, você consegue jogar junto com outras pessoas perfeitamente. Free Fire é um jogo que também é partida online, então você consegue entrar e jogar. Talvez você não tenha as mesmas skins, as mesmas, os mesmos cosméticos que todo mundo, mas você ainda assim consegue jogar uma partida. Agora o COVID. Quão fácil vai ser essa entrada no jogo agora, em 2022, de um jogo que existe há muitos anos, acho que, não sei, oito anos que ele existe, 9, não sei ao certo. Por exemplo, LoL. LoL, League of Legends, era um jogo extremamente difícil de você entrar, você não entendia nada, era difícil, as coisas eram escassas, os conteúdos... Só que hoje em dia, o tutorial é super massa, você consegue entrar, aprender tudo no tutorial, tem um milhão de conteúdo na internet, então você consegue jogar o LoL hoje em dia, é, entrar nele e conseguir começar a jogar, não é tão difícil quanto era antes. Mas agora o COVID, a questão não é nem de você saber fazer as coisas, porque isso você descobre. Eu mesmo tenho um milhão de vídeos aqui ensinando... Como entrar em certos lugares, como pegar certas coisas, como fazer coisas que talvez você não saiba. Mas agora eu tô falando de item, de acessório de cabelo, de coisas que só podem ser compradas. Será que sem essas coisas a gente ainda consegue jogar e ter uma experiência legal e ter notas boas? Ou será que entrando agora eu só vou me frustrar e querer o que eu não posso ter? Eu vou criar aqui com vocês uma conta do zero no COVID e a gente vai ver se... É uma experiência legal ou se é uma experiência frustrante? Estou fazendo isso para você não ter que fazer e quebrar sua cara. Mas bora lá, entramos aqui. Estamos no joguinho e vamos começar a jogar. Vamos entrar no, tu no tutorial, tá? Produza. Nossa, que pequenas letras. Já começa aí. Já, já não enxergo direito. Produza um visual refinado, formal para participar de um evento de gala beneficente no um museu. Esse aqui tá lindo, né? Esse seria o meu vestido. Assim, favorito. Eu iria escolher esse, com certeza. Com esse sapatinho... Aqui. Ah, esse preto, preto. Estou pronta! Você criou um belo visual. Quer ser notificado? Não. <risos> Aí já aparece aqui, né? Vamos tocar. Isso aqui é o tutorial ainda. Eu sei que é o tutorial ainda, você também saberia. Então, vamos produzir o visual. Produza um visual na moda informal para um café da manhã em Manhattan com as amigas. Experimente um penteado diferente, olha só. Aí, ah, aqui a gente já leva um tabeto na cara, no C6. Mas quando a gente tem essa experiência no Stardall, por exemplo, de cabelo, você vê que você pode comprar e que você tem que subir de nível pra acessar outros cabelos. Mas você pode comprar. E aqui a gente tem, tipo, quatro penteados iniciais. O que ela tá agora é o mais bonito. Ou esse aqui é o mais bonito? Mas você vê que eles já não são muito atraentes, esses quatro visuais, esses quatro primeiros dos, é, cabelos, no caso, né? Aí a gente tem, assim, algumas maquiagens aqui. Essa é bonita, essa é bonita... Nossa, essa é muito bonita. Essa aqui é esquisita, essa é mais bizarra ainda, essa aqui é bonita também. Aí ela fala pra usar blusa e calça, né? Então a gente tem aqui algumas opções de blusinhas e as calças. Vamos fazer uma coisa bem simples, assim. E em votação também. Aí a gente continua. Bem-vindo a Covest Fashion. Agora é oficial, você é uma verdadeira fashionista. Aqui estão algumas peças da estação para você começar e mais 5 mil e... dinheiro e 1.200 diamantes. Aí a gente ganha algumas peças da estação. Começando já explicando para você, caso você não conheça o jogo. é O jogo que funciona com estações da vida real, então a gente tem primavera, verão, inverno, todo. Assim como as estações da moda, né? Porque as, normalmente as roupas, elas vêm por coleção de estação. Então aqui acontece a mesma coisa, mas é com o mesmo antecedência que troca a estação. Então aqui a gente já tá na primavera. Ou ainda está na primavera. Então vamos clicar em receber. E aqui a gente vê um monte de coisa aumentando. Por conta das roupas, a gente já sobe de nível pro nível 2. Isso já é muito atraente. A gente fica, ó oh, meu Deus, nível 2. Esse cabelo nível 1, você olha, nossa que lindo, né? Mas a gente não tá vendo esse cabelo lá. A gente tava com outro tipo de cabelo, agora cadê esse cabelo? Então, também. Aí aqui também já vem uma coisa que você fica. Epa, peraí. Acessório de cabelo? Eu posso ganhar acessório de cabelo, né? Então vamos lá, vamos, vamos jogar, fazer três desafios dois, três desafios pra ganhar acessório de cabelo. E a gente tá com 125 ingressos, ai que demais. Noivado real. Usa uma peça da estação atual, maximiza seu bônus. Isso aqui é coisa do, do tutorial mesmo, né? Então o requisito ele manda usar um desses vestidos que a gente já tem. O que é muito bom. Vamos botar um sapatinho, vamos mudar o cabelo, que então agora a gente tem mais cabelo. Aí aqui você começa a escrolar pra baixo, o que, que você encontra? Cabelos diferentes. Você começa a ficar animada e pensando: meu Deus, que cabelos legais. Olha esse, eu quero chegar no nível 6 pra conseguir esse cabelo. Nossa, esse daqui é novo. Esse nível 6 do Roll Ai, gente, desculpa, vai ser um pano Aí você começa a ficar assim, animada e querendo chegar, e quanto mais você. Crola pra baixo, mais e mais cabelos aparecem, gente. Aí você vê que o jogo tem nível pra caramba, né? E você já fica ansiosa, querendo chegar nesses níveis. Até você tomar na cara e ver que não é tão fácil assim chegar nesses níveis. E tem um negócio chamado pele, que você pode mudar o tom da pele da sua dor. E você vê também que tem diversas categorias de roupas diferentes. E você já começa a perceber que tem muita coisa aqui pra você comprar. E aqui é onde eu acho que a galera... Começa a tombar nos outros tutoriais. Se eu fosse jogar como uma iniciante mesmo. Eu ia ir para um outro tipo de vídeo. Que seria do lixo ao luxo. E seria no caso zerar meu dinheiro. Porque muita gente zera o dinheiro no começo. Porque você olha que tanta roupa bonita. E você quer comprar. Você já quer sair gastando todo o seu dinheiro. né? Porque você sente que esse vestidinho não tá fazendo sentido com a história. Mas vamos lá. Vamos enviar. A gente ganhou dinheiro aqui, não gastamos nada. Ele manda a gente vir pra cá e já tem uma pontuação pronta. Obviamente, essa pontuação aqui é do início. Então, meio que, tipo, ninguém votou ela no tutorial. Não funciona bem assim. E a gente ganha alguns prêmios. Vamos participar de mais um desafio aqui. Ó, produz um visual confiante real para a primeira aparição real oficial da cultura princesa. Você já começa, né, a dar uma, uma olhada aqui. E a gente tem esses dois vestidos, mas eu não acho que eles combinem com a princesa. Então, a gente começa a procurar. E, assim... É nessa hora, gente. que Nessa hora que você vai ter que resistir o impulso de gastar o seu dinheiro. Caso você queira jogar esse jogo pra valer. Porque você vai querer muito usar algum desses vestidões aqui. E você vai gastar seu dinheiro. E se eu for jogar exatamente como uma, como uma iniciante, eu já vou meter no dedo aqui e já vou perder mil cash para comprar um vestido que eu acho que seja digno de uma princesa. Você não tem dinheiro. Você vai querer vir aqui seu olho vai saltar num vestidão desse. E você vai querer gastar. E você não vai poder. Porque se você gastar, você vai jogar mais dois desafios. Você vai ficar, ai que jogo chato. Não consigo evoluir. E não tem nenhum cabelo que você ache digno de uma, de uma princesa. Ai, eu fico tão incomodada com esse esponho de pele aqui. Parece que as bonecas ficam planas. Elas não têm cotovelo, não tem clavícula, não tem pescoço. Olha só. Mas enfim. Aí quando você tá aqui, já aparece uma binha chamada acessórios, que essa aqui também é outro tapa na cara da realidade. Você vai ver que tem um milhão de acessórios aqui. Só que daí você vai olhar isso vai falar assim, ah cara, não, mas quando que eu preciso desses acessórios, entende? Eles não são tão necessários assim. Eu, pelo menos quando eu iniciei no Covid anos atrás, eu perdi uns bons 10 minutos olhando acessório por acessório aqui. E chorando muito no acessório de unicórnio Que eu prometi pra mim mesma que um dia eu ia comprar ele E eu comprei Mas olha, por exemplo, você vai perder um tempo Olhando pra isso daqui e falando Nossa, que lindo, eu queria Mas você vai pensar já que tipo, ela é uma princesa Cadê a coroa dela? Cadê a coroa dela? Não tem Tem aqui E você vai ter que comprar com dinheiro real pra poder usar Aí você já dá uma desanimada Aí a gente ganha a coroa não faz sentido nenhum aquele desafio de princesa ser antes, né? E você tem que participar de mais desafios pra desbloquear Porque por enquanto você ainda tá dentro do tutorial, ok? Se você não entendeu isso até agora, você tá dentro do tutorial Você ainda não tá jogando como as outras pessoas E aqui ela manda o acessório, né? Você colocar o seu acessóriozinho que você acabou de ganhar Isso aqui você pode pegar emprestado dos seus amigos Eu não vou logar no Facebook, gente, porque eu vou logar no e-mail, porque essa é uma conta nova que eu tô fazendo. Nossa, as maquiagens estão muito ruins. Gente, essa maquiagem é muito feia. Vai, credo. E essa pele muito clara, ela também, assim... Agora, nós entramos aqui no jogo. Eu vou colocar meu e-mail... Aí você já pode vir aqui, mudar seu nome. E aqui você dá uma explorada também, pode ver os outros níveis, né? As recompensas. E você vê que, tipo, pra você chegar no nível 6, que tem uns cabelos lindos, você tem que conseguir 100 mil o valor de guarda-roupa. E atualmente você tem, tipo, 5.362 pro nível 6. 95 mil pro nível 6, mas enfim. É e aqui você entra no jogo de verdade, mas ainda tem algumas coisas que estão fechadas. E você também tá meio preso no tutorial, pra você poder desbloquear os desafios VIP Que são desafios meio que eternos, que você pode ir jogando pra ganhar diamante Mas tem uma hora é que eles acabam, e é bem difícil Eu vou enviar um visual dele, logo estando aqui no comecinho E a gente vai ver o resultado dele, e com o resultado dele eu vou falar pra vocês A respeito, se vale a pena ou não Porque aqui não nossa é um experimento, vamos fazer esse esse desafio e depois a gente volta com o resultado dele para ver se a gente tem alguma chance de subir na vida e quão trabalhoso é dá para ver que ela usa um topzinho por baixo e uma roupa por cima, assim, vermelha mas tem alguns itens aqui em destaque, então eu acredito que a gente pode usar eles aqui e eu tô fazendo o que uma pessoa iniciante faria, gastando muito dinheiro e comprando várias roupas não só iniciante né, mas enfim elas no chapéu também, né? Chapéus são caríssimos, gente. 700 no um chapéu, que isso? Não tem mais chapéu, não? Ai, ah, e aqui a gente já comete o primeiro erro, que é comprar um item achando que é da situação. E não é. Aí você gasta diamante e no final sua barrinha de estação fica, tipo, pequenininha. Pronto. Aí você vai clicar na loja de e já vê que não dá. Então, assim, eu considero até o nível 5 a gente fica muito, assim, tipo, com pouquíssimo acesso a tudo eu precisaria upar essa conta até o nível 5 pra gente ter uma noção assim real, acredito eu, do jogo porque até chegar no nível 5 você vai ficar jogandinho assim só que aqui você já vai dar uma tombada, sabe? você já vai gastar um dinheirão fazendo esses desafios eu até posso fazer todos eles aqui pra vocês pra gente testar e daqui dois dias a gente vê o resultado de todos esses desafios eu vou jogar essa conta por mais ou menos uma semana vou fazer todos os desafios que der como uma pessoa que estivesse extremamente empolgada com o jogo e daí ao final desses dois dias a gente vê qual foi o resultado mas já avisando para vocês que o trabalho vai ser grande para upar essa conta e para poder fazer esses desafios mas vamos pensar que é uma pessoa que tá muito animada e tá curtindo jogar e vai tentar fazer todos esses desafios mesmo, até chegar num ponto de frustração que eu acho que vocês sabem qual é, que é a questão do flashback e a questão de que uma hora o dinheiro vai acabar. Mas eu não vou ser imprudente, tá, galera? Eu vou tentar fazer desafios com as coisas que eu tenho, mas eu não posso ser realista de como uma iniciante iria jogar. Não posso ser realista, então eu vou jogar. E a gente vai trazer aqui pra vocês os resultados, se vale a pena mesmo, se valeria a pena eu continuar a jogar. E além de valer a pena, eu ia gostar de jogar com pouco dinheiro, pouco recurso, com quase nada basicamente. Então, pra vocês vai ser o um segundo, pra mim serão dois dias. Alguns dias depois, estamos aqui novamente para ver os resultados de alguns desafios que eu fiz. Eu não gastei todo o meu dinheiro nos desafios, porque eu quero continuar essa série. E se eu gastasse todo o meu dinheiro, seria outro tipo de vídeo, né? Então, eu fiz alguns desafios do dia, esperei o resultado de todos eles, não mexi mais no jogo. E agora a gente vai ver os resultados. Como vocês podem ver, eu já tô com 1.500 de dinheiro Eu não fiquei só fazendo os dailies Porque daí também já entra em outro tipo de estilo de jogo Mas eu não gastei todo o dinheiro Mas assim, de 5.000 cash, eu fui pra 1.500 só fazendo alguns desafios Porque eu não tenho ninguém pra emprestar Porque essa, essa conta não tá conectada com nenhum Facebook O que dificulta bem mais E eu tive que comprar muita coisa, né? Porque como eu acabei de entrar, eu não tenho literalmente nada Aí ele tá mandando aqui conectar tá no Facebook, né? Enfim, e, e um milhão de propagandas Meu Deus, você mal entra, de tem um milhão de propaganda, eu detesto isso, mas é normal. E aqui são os resultados, né? Vamos dar uma olhada. Esses aqui, acho que são aqueles que são fakezinhos, né? Que a gente fez logo no começo. Mas ó, minha pontuação já não tá boa, né? O que eu quero analisar aqui e provar pra vocês É que mesmo fazendo vários desafios, mesmo comprando bastante coisa Ganhando muita coisa aqui dos desafios Ainda não é suficiente pra você engatar tá no jogo e não ficar pobre Tipo, você ainda vai sofrer muito Óbvio que pedindo emprestado vai ajudar demais Porque eu fiquei muito pobre por não ter ninguém pra pedir pra emprestar Isso aqui ainda era desses fake Não era da votação normal agora eu acredito que já seja sim aqui já entra nos looks que foram para votação normal então é eu versus as pessoas de todos os níveis possíveis então olha aqui eu não ganhei nenhum nenhum nenhum prêmio nada aí eu já fui reutilizando as mesmas peças que eu tinha e mesmo assim tá ainda é difícil né mas o primeiro prêmio do nível do 4.0 já consegui ó como vocês podem ver ainda reutilizando esse foi muito mal muito mal mesmo não era um dele então gente Olha só quantos que a gente já viu. Quatro, né? De todos que a gente fez, dois eu já não recebi nenhum prêmio. Ó, esses aqui são prêmios que vão realmente me ajudar. Três eu não recebi prêmio nenhum. Caramba! Quando você tá no nível mais alto, com cabelos mais bonitos, isso realmente não acontece, sabe? E tudo bem no começo ser assim. O problema é que é muito difícil subir de nível. Então não tá balanceado pra quem entra agora. Como vocês podem ver, olha só, eu gastei bastante dinheiro, tô no nível 3, ainda nem cheguei no nível 5. E eu ainda não tô vendo uma, um jeito fácil de chegar no nível 5. Vai demorar ainda. Pelo menos uma semana de jogo aí, ou, ou três dias diretão. Você vai ficar sem dinheiro. E entrando numa casa de moda ajuda muito, claro. Mas a questão aqui é o início mesmo. Quatro... Gente, não sei se isso é real pra mim Porque eu passei muitos anos jogando na minha conta, que tava altíssima. Cinco! Gente, cinco desafios que eu fiz, que, não esta... que eu não recebi. Prêmio, tá? Foram 5, se eu contei 7, não foi 5, foi 4. Mas tudo este desafio que eu não recebi, prêmio do 4.0, por ter ido pra votação, acredito por, por números motivos, né? Óbvio, a maioria dos meus looks não tava maravilhosamente de acordo com o desafio, mas é porque a gente acabou de começar, não tinha os cabelos não tinha tanto dinheiro assim pra gastar num look gigantesco outro ponto é que a gente vai pra votação com pessoas tem muito mais nível que nós, e isso tá muito errado então assim, pra mim isso é muito surreal porque eu tava jogando uma conta que tava nível 80 aí alguma coisa e vir pra essa conta aqui, criar do zero, é realmente assim... chato essa palavra é chato, não é um jogo legal é bem desestimulante. E não é divertido de você jogar. Porque você não vê assim. Nossa, eu vou crescer muito. Eu vou ficar bem. Vou... Vai dar tudo certo. Não. Tá difícil. Eu, pelo menos, a pessoa que sei como o jogo funciona, né. Talvez, assim. Tipo, a pessoa que não tem tanta noção de como o jogo funciona. Não, não ache o jogo tão chato assim. Mas eu tô vendo aqui já que a chance da gente conseguir crescer muito no jogo. Ela é muito baixa. Muito baixa mesmo. Seria um ano, assim, de dedicação, sabe. Então, talvez, se você quiser jogar, seria melhor você comprar uma conta já assim, robusta, sabe? senão você vai sofrer muito, o jogo não vai ser negócio se você quer jogar de verdade, né? não acho muito legal comprar conta, mas... Sinceramente, se o jogo ficar tá legal, talvez seja melhor. E eu vou fazer também um vídeo falando sobre voltar a jogar de uma conta grande. O problema é que minha conta tem muito dinheiro, então provavelmente não vai não sofrer tanto assim. Mas ainda assim, vocês vão ver a diferença. Vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês, se vocês quiserem, claro, da diferença entre você começar a jogar agora e de você voltar a jogar agora. Mas com vários itens de estações passados. Fala aí quais foram as conclusões que vocês tiraram a partir desse vídeo. Se vocês acham que vale a pena começar agora ou não, o meu veredito é que não vale a pena, só se você pegar uma conta que já tem muito dinheiro. Nem precisa ser, assim, uma conta com muito cabelo e tal, mas com muito dinheiro. Porque o jogo em si ele é injusto mesmo com as pessoas que acabaram de entrar. Ele é injusto. Você não tem o mesmo cabelo e você vai entrar na mesma votação. Então ele é injusto e o jogo ele te puxa pra baixo mesmo. Imagina a gente cinco desafios sem ganhar prêmio nenhum. Isso nunca acontecia comigo. É bizarro, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa sua opinião nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Tchau.